ei, tô aqui ancorando a presença amorosa na 22 segunda ou terceira tentativa de fazer o vídeo de novo tiveram muitas interferências eletrônicas mas vai dar certo agora tô me ancorando com a verdade que nós somos verdade na fonte criadora levantando essa força que estava perdida no amor que tudo é, na fonte que tudo é, ancorando toda a fraternidade branca, as ordens confederadas dos trabalhadores da luz, de diferentes raças que estão aqui, nos auxiliando. Muito obrigada pelo encontro que nós realizamos. Foi lindo, majestoso. E hoje nós vamos prosseguir. Eu estou sentindo eles estão pedindo para que vocês visualizem este símbolo que está aparecendo na sua tela, que é uma geometria sagrada. Apenas veja. A árvore da vida, que representa a revitalização, reenergização. não é só aquele que puxa o oxigênio, mas também é o próprio oxigênio, visualizem primeiro a flor da vida, na cor branca, e essa cor branca passando por todo o seu corpo e expandindo a flor da vida. ela vai mudando de cor porque é você quem define na sua mente colocando-a com a chama violeta e você respira essa transmutação depois colocando com a chama azul Respire, respire, permitindo a energia dessa geometria sagrada no teu eu, acalmando suas batidas do coração, purificando desordem que você permitiu entrar e que foi criada por você, agora relaxe mais em sua imaginação, procure ver para cima, na sua imaginação. Como se você estivesse olhando para cima de repente, nesta quarta dimensão, você percebe que você não está sozinho, que tudo o que você sentiu um dia, ouviu, tem vida neste lugar. receba mais um degrau acima, mas não chega a ser quinta dimensão, mas no caminho do meio. E você recebe mais um abraço de outra hierarquia que cuida deste planeta. E aquilo te proporciona um bem-estar incalculável. Então você fica mais leve ainda. Então você sobe para sua quinta consciência e sente um amor inenarrável e da quinta rapidamente você se sente em sexta, em sétima, em oitava, em nona. fazendo essas perguntas e percebendo as imagens que surgem bem na sua frente. mas Chegue definitivamente em seus erros aí, em terceira dimensão. Em breve, vocês saberão que nada pode prender vocês, que nada pode impedir vocês de ser o amor. Vocês só precisam acreditar, da mesma maneira como vocês acreditam tanto nos problemas da Terra, com a mesma força, com o mesmo intenso intento, com a mesma frequência vocês insistentemente observam tudo e qualquer coisa com muita dificuldade. Invertam a intensidade, meus irmãos. E se a intensidade por ensinamento vocês não estão aqui à toa Um deles faz parte de você. Quando é que vocês vão entender? Quando é que vocês vão escolher entender? Chegou o momento de ser. É não precisar de uma prática para ser, si, mas entender que ela está dentro o tempo inteiro, fluindo, te elevando. Eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Muitos de vocês que estão passando pela cristalização em seus corpos físicos terão de se adaptar. Vocês passaram por muitas etapas até aqui, que vocês chamam de etapas difíceis, tempestades. Nós só assistimos. Vocês vendo daquilo que estava sendo criado de forma inconsciente e é uma bênção porque te dá a oportunidade de purificação. Depois vocês passam pela fase da desconstrução das distorções do ego. Vocês querem ensinar a todos, se sentem desencaixados, acham que precisam trocar seus amigos, se afastar de todos, trocar seus serviços diários. Mas a bem da verdade é porque você quer trocar de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, outra etapa... Do ego é desconstruído, porque ainda assim existe o auto-julgamento, que está sendo dirigido a outras pessoas. E depois vem aquilo que vocês chamam de catarses, estou passando mal, estou em desespero, o que está acontecendo? São os medos que vocês cultivaram, nada mais, nada menos. Se você pede luz e vem estes medos, são clarões que vêm para a tua purificação. É uma bênção, não há nada de errado. E depois, meus irmãos e irmãs, vem uma fase onde você vai ter que se adaptar com a luz que você encontrou dentro de si. Que irradia, que faz com que alguns irmãos e irmãs não compreendam. Só aceite em suas entranhas, permitindo a reformulação. Temos um número de mestres despertos neste momento que estão vivendo isto. E eles sabem que é uma glória, tamanha transformação. Eles sabem que eles são infinitos. Que antes mesmo de antever qualquer tipo de problema, eles já enxergam a beleza da solução. Eles não preocupam os seus sistemas, porque eles só olham com a luz. E isto, meus irmãos e irmãs, vai acontecer com cada um que escolher, sim, eu vou despertar nesta minha vinda e ascensionarei junto com o planeta terra se digam, se digam sem parar permitindo todo o trabalho dos padrões antigos sendo reformulados camada por camada. Este momento é o melhor momento de sua vida, não julgue-o, não critique-o, você está acordando e quando você tem a oportunidade de avaliar as etapas alheias, que da mesma maneira assim você não estava, você percebe a beleza dos elementos. De todas as etapas, porque elas são perfeitas, vocês ainda julgam muito? Perceba o elemento da tua alma. Hoje apreciei esta unidade, mestra amada, falando, percebendo a importância de cada alma que escolheu ser um elemento neste planeta, você pode ser o elemento fogo, o elemento água, o elemento vento, o elemento terra, não precisa ser todos, o fogo trabalha junto com o vento ou são como departamentos separados, você é vento, você é água, você é fogo, o ser terra? Terra não tem que ser água. A água não tenta ser a terra. Eles respeitam sua forma de ser. Algumas pessoas mais terrenas e vocês dizem, é tão materialista. Será que aquela alma... Não está sendo providencial naquele departamento? Pense. Quem é você? Para onde você está indo? E qual é o seu elemento? Abrace ele. Pare de ser um algo que você não é independente de como você se identificar, mesmo sendo o fogo, o magnífico fogo, se diga que eu seja fogo no amor, porque este é o meu foco, é o meu talento na Terra. Vamos trabalhar em união, é como uma receita meus irmãos e minhas irmãs, cada uma é o que é, hum. e tudo misturado junto, dá um belíssimo bolo, vocês gostam muito de bolos, estão melhorando a qualidade de seus alimentos gradativamente, se cria impensadamente, para depois constatar que existem caminhos melhores, por isso seus corpos foram construídos, para realizar a dinâmica que realiza, para lhes dar tempo de assimilação. Por isso que quando algo não processa muito bem, teu corpo te avisa. Bendita sejam suas vidas, reconheçam o teu sinal de elemento e seja, esta mestra, ela é vento, ela é água, tão somente e veio para ser isto. Mas você veio para ser daquilo que será extremamente útil neste planeta. Qual é o teu tom? Qual é a tua cor? Qual é a sua personalidade? Inventada? Criada? Ou sentida? a sentir você mesmo se retirando de qualquer padrão e sendo, de uma vez por todas, muito além da consciência crística. Eu vos amo, que etapa! momento, meus irmãos e irmãs valentes, se tornando responsáveis pela grande obra que vocês criaram até então, então se lembre, nada está errado. É apenas o teu eu que está voltando a perceber que você sempre foi e sempre será luz, luz, luz. Obrigada. E, com esse carinho é... eu também quero dizer que eu amo vocês eu é, demorei para colocar o vídeo os vídeos né o encontro não coloquei também eu ando trabalhando bastante é até então, vou tentar digitalizar um pouco aqui para conseguir responder todas as pessoas que estão me procurando. É muito grande agora o volume. É... Só que elas entram em contato e eu começo a transmutar, eu... eu respondo mentalmente e é incrível, é incrível o trabalho, é incrível. Então, não se sintam abandonados por eu não ter respondido fisicamente, mas eu vou ajustar isso, eu vou digitalizar, eu vou achar uma... Alguém, né, um assistente, para me ajudar. Tá bom? É, vamos em frente com as leituras. Cada um lendo da sua maneira. Eu sei que vocês estão buscando muito, estão indo atrás. É, eu estou vivendo um, um momento muito forte. É, parece até que eu entro numa redundância, mas... É, é cada vez mais fundo na paz, mais fundo em consciência, seja de conseguir ver energeticamente as micro, macro, células energéticas que permeiam tanto o nosso corpo interno quanto o, nosso, quanto o externo, o transe de átomos que acontecem quando alguém faz direcionamento de sentimento e pensamento, ah, o nível de hertz que que essa vibração está entoando, como faz para, como eu faço para bloquear, vem na hora, às vezes dá uma escapada porque são muitos níveis que esses átomos permeiam, então a gente realmente precisa ficar vigilante, mas sem cobrança, é aquelas escorregadas de leve, mas vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais sutil, cada vez mais sutil e imediatamente você reconhece, né? E, e rapidamente você percebe que é o seu lugar. Então é, é muito maravilhoso. Aí você vai e já vira o gradiente, sobe com tudo. É lindo. E isso é nosso. Todo mundo tem esse lugar de visão, tá? Um beijo.